Olá, eu vou mostrar então para você como que nós fazemos aí as campanhas na página aqui do Manchete do Povo. É, são campanhas e anúncios, então cada publicação que a gente faz para o um cliente, e quando nós falamos que nós vamos criar campanhas, é, vai muito além de apenas impulsionar uma publicação. Nós utilizamos, eu estou abrindo aqui para vocês o meu gerenciador de anúncios, e eu vou, eu vou mostrar algumas campanhas prontas aqui. Essa, por exemplo, que foi a última que nós fizemos aqui. Eu acabei de fazer essa publicação já há 43 minutos. Hoje dia 16 do 10. Eu publiquei para esse cliente, cliente Shaia Ela trabalha com produtos de emagrecimento e assim por diante. Então, eu fiz essa publicação. Aqui tem uma cópia, né, o texto, chamando para o produto dela. É, aqui eu tenho um link, esse link clicando vai direto para o WhatsApp da pessoa, né? então o objetivo é, quando a, a, a, o cliente vê o anúncio, ele clica naquele link e vai ser encaminhado direto para o WhatsApp da pessoa, se tiver mais informações. Isso aqui é uma publicação orgânica, tá? sem pagar. Tá? Eu fiz uma publicação na página e não impulsionei, então essa é uma publicação que foi feita sem custo nenhum, teoricamente, para a gente colocar esse anúncio na página, ok? Porém, o que, que eu faço? Eu crio é, diversos públicos e cada cliente nosso, nós vamos criando um público específico, né? E, e, e vamos trabalhando esses públicos e, fazer, e criando essas campanhas de acordo com os públicos que nós vamos, nós vamos criando. Eu já volto para você entender mais sobre isso, tá? É, nesse cliente específico, o que ele está agora... É, em análise aqui né é o anúncio que nós acabamos de criar com base na publicação que foi feita no Facebook no nossa página de Facebook então tá aqui é aquela publicação daquele cliente Chaia, né eu utilizei um, uma das campanhas que tá ainda em análise para entrar no ar é a utilização de tráfego então para você ter uma ideia de como funciona essa essa campanha aqui que tá sendo feito nela, né? E o que, que eu utilizei? O, o objetivo de campanha foi gerar tráfego. Então, eu vou utilizar aquele link que eu, tipo, que eu mostrei no início. É, o objetivo principal é divulgar aquele link. É, em qual localização? Nesse caso específico, ela quer divulgar de Rolândia, de Londrina a Maringá. Tá? E eu estou excluindo aqui o público de Rolândia. De e deixando só aberto de Londrina a Maringá, com opção de excluir Rolândia, tá? Então, se você puder observar aqui, ó, a gente está excluindo a cidade de Rolândia, e só que está fazendo essa, essa divulgação de Londrina a Maringá, pegando as cidades adjacentes, hein? Público feminino, de 18 a 65 anos, só mulheres, estimativa de público de 830 mil pessoas, Posicionamento automático, então ele vai rodar em vários, vai rodar no Facebook, no Instagram, e aqui a gente consegue ter uma ideia de quais são os posicionamentos, ó. por exemplo, no feed de notícias, vamos dar um zoom aqui, ó. aí pronto. No feed de notícias aparece dessa forma, no history vai aparecer desse jeito, a pessoa clica aqui em arrastar para cima, né? aparece, apare vai direto para o WhatsApp, se a pessoa clicar aqui em arrastar, Audience Network, não sei se vai aparecer no Audience. Dá pra ver também. Então, enfim, em vários lugares aí, do Facebook e do Instagram, ele tem algumas restrições muito poucas para esse tipo de anúncio que nós fizemos aqui. É a cópia tá aqui aqui a configuração né ele vai aparecer o esse, esse título aproveite aquele vai variar dependendo do cliente que vai abrir às vezes que ele vai abrir às vezes aparece aproveite às vezes aparece quer emagrecer massa magra lá chame no WhatsApp uh, o objetivo de site como eu já falei é divulgar esse link que o link vai direto para o WhatsApp pessoa, da pessoa e está feita a campanha a campanha ainda está em análise a gente tem que aguardar, acabar a análise da campanha para daí entrar no ar e aí você ter uma ideia de como que vai funcionar. Esse público tem um alcance muito grande, 800 e poucas mil pessoas. É um público atípico que a gente trabalha, porque está no eixo Londrina-Maringá. Mas tem um anúncio, por exemplo, legal, que é o da Aquarela, que é uma escola, é uma escola particular aqui de Rolândia. Nós temos dois anúncios rodando dela, um já está aprovado, aliás, e o outro está aguardando a aprovação. Esses anúncios são feitos também de públicos específicos, ó. Se você visualizar, esse público aqui, vamos te mostrar esse público. Aquarela Pais e Mães. Então, é um público mais direcionado. Apesar dele estar dando aqui 35 mil pessoas alcançadas, porque eu usei o CEP de Rolando. então eu estou utilizando... É utilizando somente Rolândia, né? Eu coloco aqui o início de CEP, CEP geral. Então, ele determina somente a cidade de Rolândia. Pa, é, todos aqui, não, não ser assim, nem se é homem ou se é mulher, tá deixei aberto para os dois, de 18 a 65. Bem aberto por quê? Qual que é o meu objetivo? É pegar pessoas que têm esses tipo, esse tipo de, de comportamento, né? Com, com, correspondem a essa segmentação de público. Pais de adolescentes de 13, 13 a 18... Pré-escolar de 6 a 8 crianças com idade pré-escolar de 3 a 5 anos, é, crianças pequenas de 1 a 2 anos de idade e de 0 a 12 anos, porque eles trabalham desde o ensino fundamental até, o, até a quinta série. Eles vão trabalhar, então, é o, o interesse desse anúncio para esse tipo de pessoas. A gente aumentou aqui com pessoas que têm interesse em família, pais e mães, ensino primário, particular, enfim, a gente vai fazendo uma série de segmentação aqui para chegar num público mais específico que queira. É, que tenha potencial de consumir o produto que, a gente, que você está oferecendo como cliente, né? porém, a gente tem que tomar atenção para não, não diminuir muito aqui a, a, o alcance do público. Né? Aqui a gente está ainda com 35 mil. Eu então não posso deixar ele muito restrito, senão a gente também não tem resultado. Tá? Nessa campanha da Aquarela específica, eu criei aqui, eu tenho três, dois públicos, aliás, né? Específico dela que é esse público Pais e Mães, que eu mostrei para você. É, tem ali 35 mil pessoas, é o tamanho do público. Tá? Então, é, dentro daquilo que eu acabei de mostrar, 35 mil pessoas. E eu tenho um outro público, como a Aquarela já anuncia com a gente há bastante tempo, isso que é legal, quanto mais tempo você vai anunciando com a gente, mais nós vamos conseguindo delimitar aquele público que já conhece, que, que conhece a tua marca, então, a gente vai conseguindo fazer um brand na nesse nesse conhecimento fazendo com que as pessoas conheçam mais ainda a sua marca e que com uma, a gente chama de público quente né? porque o público que já te viu aquele que assistiu é, é recorrente em assistir aquilo que, aquilo que a gente está produzindo em relação ao teu, teu produto ele está mais apto a comprar aquilo que você está oferecendo nesse caso nós temos aqui o público de, de views né? É, público que viram vídeos que nós produzimos na página do Manchete nos últimos 365 dias, né, a gente consegue chegar num público de 25 mil pessoas. Então são 20 mil pessoas que já assistiram alguma live que nós fizemos para a Aquarela. Então é um público bem mais específico, é, é um público amplo, 23 mil, 25 mil pessoas, porém é, são pessoas que já viram alguma live que nós fizemos da Aquarela. Né? Nós vimos, vim pegando um apanhado, quer ver? Eu vou abrir o público aqui para você entender melhor. Vamos aqui em editar... E aí você tem uma ideia é, de quem é esse público, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, são públicos aqui que assistiram aqui. 25 de janeiro de 2019, 7 de fevereiro de 2019, 17 de janeiro de 2019, 11 de janeiro de 2019. São, são, pessoas, são, são vídeos que nós fizemos da Aquarela, né? que estão na nossa página e que e, e, e pegando pessoas que viram esses vídeos nos últimos 365 dias. Então, com isso, a gente consegue entregar esse anúncio especificamente para pessoas que já conhecem a marca e que já, que já que tem mais probabilidade de já adquirir aquilo que elas estão oferecendo. Né? Então, aqui, um público mais específico, mas que às vezes não tenha visto ou que não conhece a marca, né? e aí a gente começa a gerar engajamento e envolvimento com essas pessoas, e aqui é um público que já conhece a marca, que já viu algum tipo de vídeo. Enfim, essas são algumas das estratégias que a gente utiliza para divulgação de anúncios. Então, quando eu falo ali na proposta é, de entregar anúncio para o cliente, né, de fazer anúncio para o cliente dentro da nossa página, é, tanto o um anúncio para o cliente, que são aqueles banners específicos na página, né, como uma live, por exemplo, essa live que eu fiz hoje da Aquarela, com uma live como essa, tanto um quanto outro são anúncios que nós fazemos, anúncios feitos de forma estratégica, direcionado para público, que tem potencial de adquirir aquilo que cada cliente, cada segmento que a gente está anunciando é, tem potencial de comprar. Então por isso que tem essa variação e do valor que a gente oferece para criar essas campanhas ou para fazer a live, desse valor já está incluso esses anúncios, a pessoa pode fazer um aporte, pode fazer um upgrade na criação dos anúncios, investindo mais e lógico quanto mais você investir, Maior o potencial de retorno, tá certo? Valeu pessoal, fico no aguardo, qualquer dúvida que você tiver aí, clica em algum link que tiver em algum lugar dessa publicação, não sei se você vai estar vendo no YouTube, no Facebook, no Instagram, cada lugar vai ter um link em um lugar diferente, clica ou me chama direto no WhatsApp ou procura a gente nas redes sociais, clique lojista ou do Manchete do Povo ou Rodrigo Stutz, qualquer um desses que você bater no Google você vai me achar. Valeu, até a próxima!